So <laughs> A gente vai arrumar ele junto É assim, vou mostrar pra vocês agora Pra quem não se lembra, o meu quarto A cama ficava aqui, esse armário Ficava aqui, e eu comprei essa Escrivaninha, tá, com duas gavetas Porque eu tava precisando pra fazer, Pra estudar E é o seguinte, agora que a gente colocou a cama ali E tudo mais, eu acho que esse quarto tá muito vazio Sei lá, antes me dava a impressão De que ele tava muito cheio E agora me dá a impressão de que ele tá vazio Agora que ele tá bagunçado, parece que ele tá muito cheio, mas não, ele tá muito vazio. E eu quero fazer algumas decorações. Primeiro eu quero fazer uma decoração pra essa parede. Eu quero tirar esses quadros, eu quero tirar eles da parede, tá? E eu quero fazer um, tipo, um, um negocinho daqui a aqui, de coraçõezinhos em arco-íris, tá? Eu não sei se é possível, mas eu vou tentar. Outra coisa que eu quero fazer, é que não é muito bem a decoração, assim, é um porta-copos, um coloca-copos, eu não sei como se chama... Que é aquele negócio de pôr copo na mesa. Essa mesa aqui, ela não aguenta água. Eu preciso de um porta-copo para pôr os meus copinhos, minhas garrafas. E não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Me siga lá no Instagram, arroba Cristina. Foi lá que esse vídeo foi decidido. Mas, sem mais enrolação, simbora. Então, é... Oi, tudo bom? Eu tava desenhando os corações aí. Esse take vai ficar bem pequeno porque eu não queria demorar, eu passei, tipo, 15 minutos fazendo isso aí, tá? <risos> pelo amor de Deus. Foi muito tempo. Foi assim que ficou os coraçõezinhos. Eu aumentei o tamanho deles, mas foi assim que ficou. E aí eu tava desenhando mais coraçõezinhos porque era necessário, não é mesmo? Eu tava fazendo um arco-íris. Então, é necessário ter pelo menos 7 corações para se ter um arco-íris. Uau! Então, esses foram os corações que eu fiz, um pouquinho maiores do que eu tinha planejado. Porque eu descobri que se eu pôr na parede, eles vão ficar um pouquinho maiores, ok? Do que eu tava... eles vão ficar um pouquinho maiores. Porque o que eu fiz, os coraçõezinhos que eu fiz, vulgo esses, são bem pequenininhos. Olha isso, eu acho que não dá pra ver. Porque é tudo branco. Mas eu já separei as cores do asco... Eita, do asco-íris. É. Ai que burro, dá zero pra ele As cores dos arco-íris Pronto, eu já separei as cores do arco-íris Eu não sei a ordem, eu vou só pintar os coisinhas E esses corações pequenos eu não sei o que eu vou fazer com eles Provavelmente eu vou colar pela parede Então, é, voltei Aí eu tava pintando o, ar, o arco-íris, né? Dessa vez não vamos falar arco-íris, por favor Eu tava pintando e eu, eu percebi que eu tinha feito oito corações Né? Porque eu sou muito tapada Mas eu acabei pintando tudo eu fiz mais alguns corações, eu acho que eu vou mostrar mais na frente e, ali, e aí, agora que vocês estão vendo, eu tô passando a linha Porque eu não tinha nenhuma linha é, grossa Então eu decidi usar a linha de costura normal e foi assim que ficou, sabe? Eu fui posicionando ali, depois eu virei de cabeça para baixo. Vocês estão vendo como minha unha tá bonita? O okay, quê? eu fugi totalmente pro foco, me desculpa. E eu acabei organizando isso aí. Eu acelerei bastante esse vídeo, porque ele tinha tipo uns 20 minutos, porque eu não fiquei fazendo só isso, tá? Eu tava assistindo Friends também, o que me atrapalhou bastante. E me perdoem pela maneira que esse vídeo foi montado, é porque foi um vídeo muito feito às pressas. É, eu precisava editar ele muito rápido Porque é, eu não tinha postado sexta Eu prometi postar domingo Não tinha conseguido postar domingo Porque eu tive problema na edição Então assim, foi editado de uma forma bem rápida Pra sair hoje, segunda Então me perdoem mesmo E essas pausas que eu dou, gente É pra assistir Friends sim, tá? Eu tava assistindo Friends, eu tô na segunda temporada E tipo, é muito bom Aí eu tava tirando os negocinhos, eu tava tirando essas essas bandeirinhas, tá? E eu tava mostrando as bandeirinhas pra vocês. Eu tava falando, mas tipo, o áudio ficou muito ruim, ficou muito baixo, não sei o que aconteceu. E eu não queria aumentar muito o volume. Então eu acabei rasgando sair e ficou alguns resquícios na parede, que depois, com mais paciência, eu desfirei, não é mesmo? Porque aquele momento eu tava totalmente em paciência. Foi assim que ficou o resultado dos coraçõezinhos, tá? Ok, guys and girls. É, agora eu tô fazendo porta-copos, que não é porta-copos, eu não sei como é que fala. É, eu tô pondo aí, eu tava medindo o copo, é a largura que eu precisava usar... E ficou meio torto, assim, ficou meio torto, tá? Mas é a vida, fazer o quê, né? é mesmo? Fazer o quê? É, ficou, eu tentei fazer, sei lá o que que eu tentei fazer, e eu não sei, eu acho que não ficou como eu esperava. Eu já tenho um DIY aqui no canal ensinando como fazer esse porta-copos, porém eu acho que eu, eu esqueci o como fazia e acabou que não foi da forma que eu queria. Mas é a vida fazer o quê? Alguns momentos a câmera dá escurecida, outras horas dá clarecido. Clare... Meu Deus, que palavra eu disse agora? Meu Jesus. É... Horas pra fazer isso aí. Horas, vocês não estão entendendo. Porque demora muito pra secar. Eu não entendi qual é a lógica desse palitinho, mas demora muito pra secar. E, tipo, eu fiquei lá por horas. E você não pode mexer. Porque se você tocar nisso enquanto ele estiver morado, ele já muda totalmente de lugar. Então foi, tipo, um... Porre pra fazer isso aí. Vocês estão vendo resumidamente o negócio que eu passei 40 minutos pra fazer. Eu tô falando muito rápido, me perdoem, tá? Mas é porque eu tenho outras coisas pra fazer e eu ainda tenho que editar esse vídeo. No momento que eu tô gravando eu ainda não terminei de editar. Vocês estão vendo aí que eu tô tentando fazer retinho, então... <risos> meu senso de reteza, eu não sei se essa palavra existe. Não, não existe também. É, meu senso e essa palavra são duas coisas que não existem, né? Então, é complicado. Ok, e foi assim que ficou, tipo, eu, vocês viram aí que eu meio que dei um errado ali no negócio, tive que tirar o um palito, mas assim, foi, foi bem de boas, na verdade, foi bem difícil de tirar esse palito daí. E nisso aí, gente, eu não sei se eu fiz certo, tá? Eu não sei, eu pintei isso depois, vocês vão ver, mas tipo, sei lá, eu não gostei muito do resultado depois. Eu não sei se é porque parece que ficou muito grosseiro porque eu pintei depois, tipo, eu não tinha tempo pra pintar palito por palito, mas, tipo, foi assim que ficou depois que eu pintei, assim, eu pintei só isso aí, por enquanto, né, mas, tipo, deu muito trabalho porque uma camada só de tinta ficaria muito fraca. A gente, descolava o tempo todo esse bagulho. Nossa, um saco, sabe? Um porra. Eu não entendo como essas blogueiras vivem de dia. Eita! Eu não sei como é que essas blogueiras vivem de dia, -a, gente. Porque, sinceramente, dá muito trabalho. Mas a o filósofo Clóvis. Quem vê corre, não vê close. Eita, errei. É quem vê close, não vê corre. <risos> então... Tipo... Deu muito trabalho, muito trabalho fazer isso aí Sinceramente eu tô repensando muito Se eu quero fazer outro vídeo de Hawaii, Se eu quero decorar meu quarto de novo <risos> Deixa ele da forma que ele tá E tipo é, Vocês estão vendo na câmera Azul é, tipo Como se a tinta fosse meio azulada Mas não, ela é roxo, claro, ela é tipo um roxinho Eu vou pôr aí na câmera se eu conseguir mostrar pra, Na câmera não, no vídeo Se eu conseguir mostrar pra vocês Que ela é bem clarinha, um roxinho, sabe? Eu ia pintar de rosa, mas, tipo, não ia combinar com a madeira. E o rosa que eu tenho, ele é muito claro. Ele é, tipo, um bagulho muito claro. Não dava pra mostrar pra vocês. Mas, tipo, eu vou fazer um merchan agora. É, se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações para mais vídeos como esse. resultado do negócio, tá? Foi assim que ficou. Eu acho que não ficou tão bonito não, tá? Mas ficou funcional. Isso é que importa, tá? Eu tô usando ele agora nesse exato momento. Então, isso aqui importa. E agora, nós vamos para o quadro motivacional, piriras. O quadro motivacional deu um certo trabalho, porque eu tive que desenhar no lápis e, tipo, eu tive que depois passar... Eu não tenho essas canetas brush, pen e tudo mais que as blogueiras de Grams usam. Tipo, eu não tenho. Eu só tenho esse lápis é, normal. Que, na verdade, ele não é meu, tá? Obrigada, Heloísa. Uh! mandem aqui nos comentários um beijinho para a Heloísa por ter me emprestado... Este lápis aí, tá? Esse hidrocô normal, porque eu não tenho Burst pens E o meu hidrocô secou. Hum, feliz da vida, né? Que o meu hidrocô secou. E assim, gente, é, deu um certo trabalho, mas, sei lá, foi recompensador. Eu tô olhando pra ele agora na parede e, sei lá, eu tô gostando muito, sabe? Eu gosto desse tipo de coisa. Eu tô pensando em fazer outros porque eu achei que ficou muito bonitinho. Então eu tô pensando em fazer outros e usar como cenário pra alguma coisa do canal, né? A gente vai ter quadros novos no canal e eu vou ainda fazer um vídeo falando sobre isso. Provavelmente vai ser o próximo vídeo. Eu não sei, né? Definitivamente eu não sei. Eu vou beber água rapidinho, esperem. Eu queria fazer aquele barulho de que a galera faz, <risos> mas o meu, meu copo ainda tem muita água. Essa frase eu peguei no Pine Trash. eu gosto muito do Pine Trash. eu vou deixar o meu Pine Trash aqui na descrição pra vocês irem lá. É uma rede social que eu adoro particularmente, porque tem muita coisa legal. Essas decorações todas eu vi lá e eu achei bem divertido. A do copo, na verdade, eu vi lá e, tinha, e na verdade eu ia fazer uma rosquinha. E eu até fiz, eu não vou mostrar pra vocês, mas eu fiz. E, só que era em papelão e, tipo, não ia ficar, ia ficar ruim, é, a tinta ia sair, ia dar um monte de B.O. E daí eu fiquei com preguiça meio que de, de procurar um material mais resistente pra fazer. E daí eu acabei fazendo esse de palito de colé mesmo. E ficou bom, não ficou ruim não, eu gostei do resultado, porém queria que tivesse um material mais resistente, sei lá. Vocês vendo eu fazer isso aí, esse, esses nomes aí... Na maior facilidade, nem sabem que esse vídeo tá acelerado, tipo, em 400%, tipo, bem rápido, porque eu passei uns 15 minutos pra fazer isso aí, tipo, uns 15 minutos assim, pra fazer esse nome planetas que vocês estão vendo, tá me entendendo? <risos> pra fazer o resto do negócio, nossa, o vídeo deu uns 40 minutos, é sério, é bem trabalhoso fazer isso aí. Pra quem tem prática, não, mas pra mim que não tem, foi um saco. E agora eu decidi fazer essas bolinhas aí Porque eu queria simular que fossem estrelas Porque no desenho original O desenho na verdade é menor Mas como eu tinha uma folha A4 E eu tinha que aproveitar essa folha A4 Eu decidi fazer dessa forma Eu fiz essas constelações aí que deu meio errado, sabe? No lápis ficou bonito, mas no coisinha não e na, no, na caneta não E esse planeta mais torto que eu não sei o que, mas ficou muito torto esse planeta, tá? Me perdoem. O coração... O coração... O planeta eu fiz retinho, mas, né? Ficou como ficou. E... Agora eu quero mostrar pra vocês o resultado final desta obra de artes piriras. Foi assim que ficou tá Eu acho que eu fiquei bem orgulhosa na verdade disso Ficou muito bonito Eu sei, eu sei, eu sou um desenho de primeira E a câmera não queria focar Você é o universo, não se diminua Pra caber em planetas pequenos Oh my god E aí eu queria fazer uma sininha fofinha Deu colando o um negócio na parede tá Com a boca aberta assim Porque eu fico com a boca aberta, sou meio lesada Para mais vídeos como esse Um beijo, um queijo Tchau